Desperto ao som meu tambor. Desperto ao som. Tambor. Boa tarde, boa tarde mesmo, Paulo Sérgio Oliveira em mais um programa pelas mágicas ondas da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, começando xamanicamente, música número um do meu CD Consciência Cantada, essa música eu recebi em menos de meia hora, inteira para mim, ela é uma aula de xamanismo, para mim mesmo também, quando a gente conecta uma música, a gente também está aprendendo.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 na pele clama o reino animal, na batida firma com autoridade, a madeira evoca o mundo vegetal. Grande espírito de força chegando com força, grande espírito de amor chega até nós. Desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. É hoje o tempo da verdade, o agora é a hora crucial.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 Mary Rose, uh, Leonilda. Tem uma galera que não dá para ler aqui, gente. Rosa Maria Baque, que saudade. Estela, Maria Estelinha. Daniele Decotia diretamente. Nossa, que bacana, que bacana, gente. É bom estar tá de volta, hein? É bom estar tá fazendo o programa ao vivo. Agora eu estou só nesse horário, trabalhando muito. Sábados, né? Agora começam mais as viagens ainda. Começo o programa sempre agradecendo. Agradecendo esse pessoal aí, ó, Ana Paula Fresque, Denise Plates. Uh, agradecendo a você, agradecendo a força que me guia. Nos trabalhos técnicos está o Jean Lerusso. Pessoa que eu conheci aqui na rádio, comecei a fazer o programa há, há sete anos atrás. Aí ele perguntou para mim hoje, você não tem convidado? Eu falei, claro que eu tenho. Deus. Deus está comigo, está conosco, está com você. E é isso mesmo, gente. O programa começou bem xamânico, porque eu falo que xamanismo é a visão sistêmica. É isso que a gente ensina nos cursos de formação em constelação. A visão sistêmica é a visão da unidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A visão do todo. Quando eu falo de unidade, gente, a gente está numa rádio onde tem grandes profissionais falando de espiritualidade. Eu acho legal isso, bacana. Só que a espiritualidade muitas vezes é má interpretada. E eu queria falar um pouco disso. Queria falar do novo trabalho, o Toque do Despertar 2, que é uma visão quântica. E eu vou tentar passar um número máximo de experiência para você. Eu não gosto de passar informação, os meus alunos sabem disso. Informação tem nos livros, Informação tem. a gente pode conseguir, né, pesquisando nos Google da vida, mas a experiência, o transe coletivo, que é essa especialidade no meu trabalho, isso sim a gente adquire nessa tomada, nessa levantada de frequência, nessa tomada de percepção, na frequência maior. E é isso que eu gosto de fazer nos meus programas e nos meus trabalhos. Toque do Despertar 2, sábado agora, lá na Massinha Pugliese, um beijo, Massinha Pugliese, parceiro aqui da rádio, grande numeróloga. Espaço Conheça-te, estarei às nove da manhã, porque o mês de abril, o nome já diz, abril é uma abertura. No calendário xamânico, é um mês do urso, é um mês que você vai para a caverna, para você olhar para a sua escuridão e trazer isso em forma de sombra. E olhar para essas sombras e iluminar, porque não há nada de errado com a sua sombra. E é aí que eu vou entrar no trabalho já. Então, nove e meia da manhã, dia sete do quatro, você é meu convidado para um trabalho em especial, o Toque do Despertar 2. É um Toque do Despertar Quântico, daqui a pouco eu explico isso. Onde a gente vai conseguir uma potência a mais de elevação nessa percepção nova do despertar. Então entrando nessa questão, Abril é uma abertura para você se empoderar, mas para isso você vai ter que olhar para para as coisas que estão morrendo nesse momento e vai ter que deixar algumas coisas morrer. O que que é na natureza o mês de Abril outono? A entrada do outono é o mês que algumas coisas estão, alguns seres estão se preparando para morrer, para morrer para uma nova etapa. A morte não existe, não é isso? estão se preparando e se entregando, ritualizando. A, a, a natureza ritualiza o tempo todo, né? são ritos repetitivos de outono, de, de, de caída de folhas, né? é, no verão das chuvas, o sol e chuva, no inverno do frio, são ritos. Né? A natureza, a mãe terra, ela ritualiza. Então é um mês de você deixar morrer aquilo que você está carregando nas costas e se abrir para o novo. Essa abertura dói um pouco. Esses dias aqui, eu mesmo, fisicamente sentir muitos sintomas dessa entrada, desse renascimento que a Páscoa significa, né? Então a gente veio nessa quaresma, a gente veio se preparando para essa nova abertura. E realmente eu vi muitas pessoas se queixando de labirintites, tonturas, náuseas, ainda teve um, um abalo sísmico ontem, que, naquele momento também pegou o meu físico. Então, a gente está em conjunção com a natureza, a gente está em sintonia com ela e a gente sente fisicamente isso. Então, o que, que é esse abril, essa abertura nova? É uma nova possibilidade de você renascer com uma visão além da percepção natural do inconsciente coletivo, das influências do inconsciente coletivo. Você foi ensinado a não enxergar um monte de coisas, você foi ensinado a não olhar para um monte de coisas. Olha, eu estou criando uns termos novos aqui. Você já ouviu falar de raivofobia? Isso você já viu que tem um texto por aí. E medofobia? Até anotei aqui. E sombrofobia? O que, que é isso? Aí que está o problema fazendo um link com o começo do programa. A espiritualidade é o nosso caminho para a expansão. Mas as pessoas não aprenderam como lidar com isso. Acha que é agora assim, ó, vou dar um salto quântico, tá? Né? Eu não vou cuidar do meu físico, eu não vou cuidar do meu energético, eu não vou cuidar do meu emocional, que é o principal dos corpos, no estudo da cartografia da consciência, que é hoje cientificamente aceito na, nas faculdades de fenomenologia, psicologia, filosofia. O terceiro corpo, que é o corpo emocional, é o corpo motriz, é de lá que vem toda a, a mentalização, o sentir o novo. O mental inferior vem depois, e o mental superior, mas é nesse corpo emocional que a gente tem que trabalhar. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem dar um salto quântico, isto é, sair do corpo físico e se espiritualizar. Sabe por quê? E aí aí foge. Foge das suas sombras. Ninguém olha para suas raivas, por isso que eu falo raivofobia. Ninguém olha para sua sombra, sombrofobia. Ninguém olha para os seus medos. Existe um medo do medo, a medofobia. Quer dizer, as pessoas não olham para os seus medos. Como é que vão superar os medos? Se esconde embaixo do tapete. Nós estamos na era da consciência. A era da consciência não é a era de esconder as coisas. Se você não trabalhar o seu emocional, você não vai dar esse salto quântico. Você está fugindo da vida. A maioria das pessoas que vai para a área espiritual vai porque não dá conta das finanças, porque não dá conta da sua relação com a família, porque não consegue se relacionar com outra pessoa. Aí eu vou para a área espiritual, eu vou para aquela questão de fuga. E quais, qual a consequência disso? É, uma, é um preço muito alto que se paga. Porque depois vem uma depressão, depois a pessoa tem 50 anos, ela frequentou vários trabalhos, vários trabalhos espirituais, com 50 anos a vida dela não mudou, 60 anos a vida dela não mudou, ela continua sem dinheiro, continua sozinha e continua não se dando bem com ninguém. Adiantou ela dar esse salto para o espiritual? A cartografia da consciência diz o seguinte, nós somos um corpo físico, um corpo energético onde estão os chakras, e não basta, não basta, você trabalhar os chakras para a sua vida mudar, não, ele é só caminho isso. Isso é outro lê do engano, tá? Eu fui professor de yoga há muito tempo. É importantíssimo trabalhar os chakras, mas não basta só isso. Depois vem um corpo emocional, que esse é o mais importante. É esse corpo que se ele estiver em desequilíbrio, não adianta você ser vegano, vegetariano não adianta você ter uma vida regrada não adianta você ser bonzinho não adianta um monte de coisas muito pelo contrário quem evita o contato com a sua raiva raivofobia o que, que vai fazer vai engolir vai ficar com insatisfação pode desenvolver uma diabetes pode ter um derrame então não adianta se esconder da vida atrás da espiritualidade esse foi o grande problema de 90% das pessoas e aí chega a 50, 60, 70 anos, está doente, sem dinheiro, sozinho, é, os parentes não aguentaram mais e também não conseguiu se relacionar com ninguém. E aí vai buscando receitas mágicas e espirituais ainda, ao invés de olhar para quê? Para os seus medos. Olhar para as suas sombras. Humildade não é mediocridade. Humildade é outra coisa, né, já Humildade é você perceber os seus limites e aprender com quem sabe, com quem vem primeiro. Humildade não é bancar aquela pessoa que não se manifesta. Humildade não é não, fazer, não é não tentar sucesso. As pessoas têm medo de errar nesse caminho para o sucesso e não tentam. Isso é mediocridade. É sobre isso que eu queria falar hoje nessa nova percepção. Medofobia, raivofobia, quer dizer... A tua raiva é tua energia criativa. Se você puder olhar para essa sombra, voltando lá no começo do programa, entrar na caverna do urso, olhar para essa tua sombra, ela pode ser parte do seu poder, você vai se empoderar. A tua raiva vai estar ao teu favor. O teu medo, se você olhar para esse medo, pode... você não vai eliminar uma parte sua, você vai se empoderar desse medo. É disso que eu queria falar. O trabalho do o Toque do Despertar vem de um estudo meu, já com a cartografia da consciência, de empoderar o corpo emocional. São as emoções que fazem, tangem e regem a sua vida. Se você quer alguma transformação para quebrar os padrões ancestrais, que eu faço muito nas constelações, que eu ensino os meus alunos a fazer, se você quer quebrar a sua influência do inconsciente coletivo, que é mais forte que você, você tem que ter um corpo emocional fortalecido. O trabalho quântico começa no corpo emocional. Nas escrituras de Isaías, é um trabalho que eu tenho me aprofundado em ler, gozado que antes da Páscoa eu entrei profundamente nessas leituras, e inclusive tive vários efeitos, quem me conhece de perto sabe que eu, eu tive uns mergulhos, aí uma transformação muito forte, eu tive um renascimento nessa Páscoa. Aí. As escrituras de Isaías já falavam disso. Nesse lugar da emoção, não é você visualizar algo, é você trabalhar sua emoção, você viajar com esse corpo emocional, você encorpar porque ele é o corpo do meio, olha lá, corpo físico, corpo energético, corpo emocional. Depois vem o mental inferior, que é aquela vozinha dizendo que, não dá, que as coisas não vão dar certo. Se o corpo emocional estiver bem estruturado, essa vozinha é apagada. E aí você fala com o um corpo mental superior, chamado de Sohan, eu sou. Quem tinha um eu sou poderoso? Elvis, os Beatles, levando para o negativo, Hitler. Pessoas que tiveram grande poder de influência tinham um corpo mental superior forte. A percepção também, a clarividência começa nesse mental superior. É aí. Aí a gente vai sim para o corpo espiritual, mas com o emocional bem trabalhado para chegar nesse corpo espiritual e complementar e transcender até o corpo de consciência. No toque do Despertar 2, eu vou falar muito sobre isso. Cientificamente comprovando com a cartografia da consciência, trazendo as informações das escrituras de Isaías, esses escritos foram achados. Ah, coisas de. Eles falam coisas de 4 mil anos antes de Cristo. Né? É, porque Isaías não era só uma pessoa, era uma equipe. Como o Patanjali do Yoga, depois eu explico isso. Não foi só ele que compilou. Ele ficou passando isso e ficaram passando em nome de, de Patanjali. Isaías ficou passando, passando informação, ficaram repassando em nome de Isaías. O tempo aqui é curto para a gente falar disso. Mas a minha pergunta vem aí: você está feliz? Você foi para vários trabalhos espirituais, você frequentou um monte de coisas. Financeiramente você está bem? Emocionalmente você está bem? Você está feliz? Você está com uma pessoa que você ama do seu lado? Você está realizado na tua missão, que é muito mais importante do que na tua profissão? Mas vamos dizer, na profissão também, você está realizado na tua profissão? Você tem coragem de dar esse salto quântico, de largar esse trabalho chato e burocrático que você não aguenta para ir para a sua verdadeira vocação? Você tem coragem de largar esse relacionamento Pocotó que você está vivendo Para viver um relacionamento real De amor, de troca Você está feliz com esses amigos Que você simplesmente não consegue Sair do lugar porque eles te levam para baixo Só com esse trabalho De eu fortalecer E encorpar o meu corpo emocional É que eu consigo transcender Inclusive a doença É disso que eu queria falar hoje Como é que nós estamos de tempo aí? Corri, corri, corri eu tenho sete minutos. Ai, meu Deus, que maravilha. Nunca me sobrou tempo aqui. Por isso que é bom quando eu venho entrevistar Deus, cara. <risos> que legal, sobra tempo. Olha, eu corri bastante. Eu peço a vocês o seguinte: quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre esse trabalho novo, liga no 583 1469 lá, no Espaço Conheça-te. Sábado eu estou lá. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, digita aí no Google, no, no Facebook, tem muito material meu no YouTube, Paulo Sérgio Oliveira com 2 Hs, inclusive está sendo transmitido na minha página, isso? Quem quiser receber esse texto que eu mandei hoje, do Medofobia, Raivofobia e, e da Sombrofobia, é, no WhatsApp 11 991197915. E Jung falava tanto das sombras. Gente, o pai, o pai da psicanálise, o primeiro, chamava cura falada. Freud, esse cara apareceu ó, com um facão na mão, não tinha nada, provando para os médicos que a cura falada, que chamava na época, funcionava, cientificamente. E ele teve vários discípulos, um, um dos principais, um cara chamado Jung, esse cara se permitiu, esse cara experimentou as medicinas de poder, esse cara experimentou, experimentou as medicinas psicodélicas, ele pôde. E foi o primeiro a falar de sombra. Porque a gente fala sombra, as pessoas pensam naquela coisa do mal. Sombra significa você olhar para aquele lado seu. E ninguém olha. De manhã no Facebook alguém coloca assim, eu sou um tremendo manipulador? Não coloca. Né? Eu sou uma pessoa muito invejosa. Eu estou com inveja do namorado da minha amiga. Ninguém põe isso no Facebook de manhã. É engraçado isso, né? No currículo. Todo mundo é maravilhoso, né? No currículo. Qual o seu maior defeito? Ah, eu não sei dizer não. <risos> é isso? Ou, ah, eu sou perfeccionista. Você entendeu como a gente foi ensinado a fugir? Claro que não é para você ficar falando para todo mundo isso, mas é para você olhar. Porque quanto mais você esconde, mais poder isso toma. E um poder sobre a sua vida. É isso que eu queria falar para dar tempo de cantar o um Mula Mantra. O Mula Mantra fala do estádio de Sati. Satya Vida Real, você fugindo das dores, você fugindo dos problemas, você não está em estado de Satya, você está em estado de mentira, porque Satya vem de Satya, que é verdade. Você está se enganando, você está sem integridade interior, que é o veículo, que é o quesito fundamental para você transcender. On um satitananda, o estado de satitananda é isso, a existência real, porque quando eu vivencio as minhas sombras, e os meus problemas, numa percepção maior, eles não são problemas, mas eu tenho que olhar para eles antes de eu conseguir isso, sem fugir. Aí eu vou para o estado de SHIT, a percepção que tudo está certo na frequência maior, que a vida é um tabuleiro e esse tabuleiro se reajusta sozinho. Aliás, quando eu tento fazer algo e não tenho um estreitamento com a minha divindade, eu atrapalho a minha divindade. Às vezes eu sou meu maior inimigo, então esse estado de cheat é eu perceber tanto que eu estou sendo guiado por uma força maior e deixar essa força maior fazer. Aí eu vou pro estado de ananda, que é a bem-aventurança, não essa bem-aventurança que a gente, essa abundância de quando eu ganhar na loteria, não, é você perceber que quanto mais você confia, mais aparece, mais manifesta. Pergunta para mim se eu sei o que é crise, se eu tô preocupado com crise, com... Um escassez financeira. Nesse estado de Ananda é que você já é tudo, você já tem tudo como o programa fala Um <SILORRES> satiananda para puro Purusutama para matma Tiri Bhagavati sameta Tiri Bhagavatamanda para Brahma Purushottama paramatma shiribhagavati sametha Para Brahma, eu vou na frequência além desse conceito de Deus que me ensinaram É o Deus, não esse Deus do conceito, mas é um Deus experimentado na infinitude Por isso que é para, é além de Deus, para Brahma Purushottama, em matéria e sutileza, em sombra e luz A sombra é tão importante quanto a luz Se não existisse... A sombra, a luz não teria uma utilidade. Isso é puro xotama. Para Paramatma, eu me torno a própria frequência de Deus. Shri Bhagavati, a força que vem do pai maior, da mãe maior, perdão, e a força que vem através da nossa mãe física, sucesso, coragem, a cura dos relacionamentos e da saúde. Shri Bhagavati, a força do pai, da realização, da materialização, da prosperidade. Alçati tananda para branca, por o chotama para matã, diribagava de mãe. Onsa Titananda Parabrahma, Purushotama Paramatma, Shribagavati Sametha, Shribagavateramaha. Um dos mantras mais poderosos. Não é só para acentuar um mantra, é para se viver um mantra. Queria agradecer a audiência dessa galera aí, ó. Letícia, Diazete, depois eu vou falar com vocês todas. Thalita Camargo de Curitiba, Rose França, nossa... Deus. Rose França aqui da, do Rio de Janeiro, litoral do Rio. Letícia, já falei, Isabela Paiva lá de Uberlândia. Galera do Brasil aqui assistindo a gente. Um minutinho, é isso? Vou agradecer nossa audiência. Espero vocês sábado, 5583-1469. 5583-1469. Para o toque do Despertar 2, o toque quântico. Onde apresentarei todas essas ferramentas de transcendência.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 a minha missão, aos meus guias, a minha ancestralidade, a você, ouvinte, a serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei. House. Tem